Salve, salve galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Rakutan, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Apartamento 81 E eu gravei essa gameplayzinha dando algumas dicas e falando alguns truques que eu uso pra vencer no Fortnite nessa temporada 5 Então eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de deixar o joinha aqui e se inscrever no canal também E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo Última coisa é que eu tô fazendo live de segunda a sexta aqui no canal também Então segue a gente nas redes sociais pra saber sempre quando eu tô ao vivo, demorou? Um beijo, curte o vídeo, tchau é, muita gente sempre me pede na live Inclusive eu faço live todos os dias De segunda a sexta, todos os dias De segunda a sexta, é, aqui no YouTube mesmo E muita gente sempre me pede, tipo Dicas de... Do que fazer, às vezes, de como construir, como, como ir na partida, tá ligado? E eu quero fazer um vídeo específico de construção Mas eu pensei em fazer essa gameplayzita aqui E comentando enquanto eu jogo Também acho que vai ser legal Vamos ver como é que vai ser Já peguei um cara ali Não conseguiu pegar arma antes de mim Vou pegar essas duas pistolinhas aqui que eu acho muito da hora, muito style Sei que tem um cara aqui embaixo já não sei aonde exatamente. Ele tá ali ainda. Ui, quase que eu morro! Safado, safadinho. Então, não façam o que eu acabei de fazer. Não façam o que eu acabei de fazer ali, que é ficar dando a cara assim. Tipo, eu fiquei olhando aqui. Sem uma proteção do meu lado E o cara... Eu dei sorte que o cara errou o tiro, tá ligado? Mas... Ele podia ter acertado e me matado Facilmente Tipo agora, minhas costas... Quanto de vida esse cara tem, velho? Meu Deus do céu Tipo, eu deixei minhas costas abertas Tudo bem que eu errei, muito tiro ali Mas eu deixei minhas costas abertas Enquanto tava atirando nele, tipo, eu podia ter tomado Um tiro de sniper de trás E morrido sem nem saber de onde Tá ligado? Então, sempre que você estiver Atirando em alguém, se cubra Cubra seus lados, cubra... Cubra tudo, tipo, se fecha e começa a atirar Em alguém, pra você não sofrer Tiros por trás e tudo mais eu joguei bem mal aqui, mas tá suave. Nossa, os caras tretando hard lá. Não tô full life, então fica um pouco treta. O cara tá vindo aqui. Já se foi Tem outro cara aqui em cima ainda Tem um cara na minha frente e um cara atrás de mim que essa parede era minha, vacilei Quase morri aqui, mas tamo vivaço ainda Joguei um pouco mal, mas... O que importa é sempre sobreviver <risos> eu vacilei ali porque eu tentei... Tipo, pegar o mini shield enquanto o cara atirava em mim, tá ligado? E onde está o cara que tava me atirando então? De longe? Tinha um cara me atirando de longe querendo se aproveitar da treta aqui Mas eu gosto muito de usar o Kikant que é... essa trap de... eu chamo de trap de pular Mas tô ligado que o nome aqui cante E eu gosto muito de usar ele durante as fights Pra me reposicionar... ficar numa posição melhor quando eu tô embaixo, tá ligado? Tipo, se eu tô embaixo do cara Eu me reposiciono Porque eu vou ficar em cima aí, só que aí O que você tem que fazer é... Você tem que ir construindo enquanto você sobe Pra você conseguir conectar as suas rampas porque, tipo, quando você subir, você não vai ter nada lá em cima aí você tem que começar, tipo, você tem que ir fazendo parede até lá em cima Pra conseguir conectar suas, suas rampas e poder construir Eu preciso de mais material, na real, antes de tretar Mas meu setup aqui tá bem bom é, o pessoal tem perguntado bastante também o que, que usar agora Já que não tem mais Double Pump, já que não tem mais Double 12 Muita gente, e eu também, tenho usado bastante Tipo uma 12 e a SMG, uma SMG qualquer Porque as SMGs estão muito, muito fortes E tá valendo muito, muito a pena, velho Então se você quiser usar qualquer 12 e uma SMG Vai ser um setup muito forte, muito forte mesmo Tipo essa SMG roxinha aqui, velho, nossa Tem pra ninguém, mano, na moral o bagulho é muito forte Consegui errar o cara parado, velho Uh! Eu nem vi ele, velho Safado Tô sem material, velho. Era por isso que eu não queria tretar Tem dois caras aqui E eu tô sem material Os caras estão tretando aqui hard Acho que vou pegar essa Klinger e ver se eu consigo acertar o cara, velho Tem cara do meu lado ainda. O treta tá sem material, velho. Mano, quanto de material esse cara tem, velho? Sinceramente, esse cara tem material infinito já, velho. Começo do jogo. Falou, irmão. Acho que tá vindo outro cara aqui. Viu que tem uns small shield aqui que eu vou pegar já Acho que era os meus mesmo Caraca, não para de vir gente aqui, maluco E tem pouquíssima gente viva já Eu não sei onde o cara tá, eu não tenho material Essa é uma situação bem crítica porque... tipo... O cara sabe que eu tô por aqui, eu não sei onde ele tá eu Vou ter que tentar dar a volta nele aqui amigão Uma coisa que, que é muito comum de se fazer, é exatamente o que eu fiz agora É isso de ficar, tipo, esperando o cara aparecer enquanto você tá com o rifle de caça Ou uma sniper qualquer que você curta, tipo, eu gosto bastante do rifle de caça Então, tipo, provavelmente vocês sempre vão me ver usando ele mas eu curto as outras snipers também. Eu não sei de onde eu tomei tiro, que pode ser um pouco perigoso. Tenho que localizar o cara. Tá ali. Foi muito perto esse tiro. Eu quero pegar logo aquele. aquele drop ali. Nossa, tem dois drops aqui, velho. Que sorte! Por sorte eu ganhei um shield. O que é muito bom, obviamente. E eu já vou pegar o outro drop também. O cara acho que ainda tá lá paradão Não sei se ele vai sair de lá alguma hora nessa vida Mas... Aí ó Tipo, já vou mudar de sniper Eu gosto bastante dessa bolt de ouro, tá ligado? Mas se eu tiver qualquer outra cor Ao invés da de ouro Eu provavelmente vou ficar com um rifle de caça se eu tiver ele O cara tá vindo aqui Ou eu ouvi errado, mas eu ouvi uma construçãozinha aqui É, o cara tá bem ali mesmo uma coisa legal de se fazer isso aqui, ó Não sei se vai chegar Quase Ó, eu vacilando, deixei aberto Achei que tinha... Ó, o cara tá achando que... Pá! Infelizmente não chegou minhas... Cara, tá muito perto de chegar nele Que vacilo Mas ó Tá vendo, tipo, ter uma sniper é muito, muito, muito importante, tipo, é muito bom, velho Porque o cara tá, tipo, você tem visão do cara e o cara não sabe que você tem essa visão dele Ele acha que ele tá, tipo, ele tava me atirando aqui, achando que pá, achando que é o bonzão, não sei o que Eu sabendo aonde ele tá, eu consigo mirar rapidamente com a sniper, independente de qual seja ela, seja ela... A rifle de caça, seja a bolt, seja essa aqui E consigo mirar rapidamente nele e atirar nele, tipo, surpreender, tá ligado? Porque o cara vai estar tá, tipo, ah, eu tô atirando no cara, eu tô com, a, tô com a vantagem Ele acha que ele tá com a vantagem, só que na verdade ele não está com a vantagem Você tá com a vantagem, porque você tem a visão dele e ele não faz nem ideia disso Então é muito bom sempre se posicionar de formas ao seu favor e não... Contra. Matei o cara easy, sem nem tomar dano. Infelizmente as minhas granadinhas não estavam pegando nele. Faltou pouquinha coisa pra alcançar. Mas aquele esquema de fazer a sua granada quicar na sua própria rampa é muito usado e é muito bom também. Quando você tá numa distância curta do, do cara, igual eu tava agora. Infelizmente ela não, não pegou. Mas foi quase, foi quase. Tem três vivos, vamos... Vamos ver se a gente acha esses caras pra acabar logo esse jogo. Tem uma basinha lá. Tem dois caras tretando ali. Vou ter que começar a correr um pouco pra frente. Por quê? Aqueles caras se mataram e eles estão safe num lugar muito bom pra eles. Que é um, um ponto mais alto, acho que, da safe atualmente ali. Que é o high ground. O famoso high ground que todo mundo ouve. Que é o ponto mais alto. Então é tipo, o high ground é isso. Sempre tentar ficar no ponto mais alto que seu inimigo. Que você vai ter uma vantagem muito maior. Os caras estão tretando lá. Já ouvi uns tiros. Os caras provavelmente estão lá em cima mesmo tretando. Tem uma base ali, eu não sei se eles estão ali Não, ali já não está mais safe, então provavelmente eles não estão ali Mas acho que eles estão aqui em cima mesmo Eu vou tentar chegar lá Porque, como eu disse, o meu estilo de jogo é ruxar Tá vendo? Já estou num ponto mais alto que o cara, tipo... Usei minha quicante de forma muito inteligente, que é pra ficar num ponto mais alto que o cara muito facilmente E impedir que ele tenha essa vantagem do high ground de mim Ele tá lá embaixo agora, só não sei aonde Mas se ele quiser subir Tá vendo? Quem sabe eu mato ele até no alto aqui Tá vendo? Matei ele até no alto, tipo, fácil, facilmente Como eu tô no ponto mais alto que o cara, eu tenho a visão de tudo que ele tá fazendo Se ele quiser subir, ele vai... eu vou ver, se ele quiser, tipo, usar um jump pad, eu vou ver Então eu vou poder fazer o que eu quiser com isso Posso deixar ele subir e tretar com ele aqui em cima Posso impedir que ele suba atirando nele sem parar, tá ligado? Posso fazer várias coisas, tipo... Agora é só posicionar... posicionar não, é só encontrar o último vivo e ver o que eu quero fazer Se eu quero... tretar com ele, se eu quero brincar com ele Provavelmente eu acho que o cara tá na moita porque eu não vejo nenhuma construção feita Não vejo nada tipo... muito elaborado Provavelmente o cara tá numa moitinha o famoso Zé Moitola Eu gosto sempre de localizar o cara primeiro pra depois ir nele, tá ligado? Não curto muito ficar andando... Ih! Ah! Ai! Que isso, aí fica fácil demais, velho. O cara morreu de queda, mano. Onde que esse cara caiu? Ah, aí é sem graça. <risos> aí é sem graça demais, né, mano? Na moral. <risos> Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido as dicas que eu dei durante a partida É... às vezes acontece do último cara simplesmente se matar e você ganhar a partida é, Eu acho chato, inclusive, porque eu curto tipo, esse x1, eu curto a treta e tudo mais Então quando o cara, tipo, você ganha do nada, eu fico meio... Ah, mas tudo bem, faz parte, ganhar é importante E é isso, se vocês curtiram as dicas, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que a gente posta Demorou? Um beijo e tchau.